Pessoal, vim mostrar o outro lado da ponta do morcego. Esse é o outro lado, onde a gente vê a praia de areia preta, uma parte né? E vê o outro lado da ponta do morcego. Então tá aí, tem o formato de asa, por isso que tem esse nome, tem o formato de asa do morcego. Tem o pessoal pesca, como vocês estão vendo. aí o outro lado da ponta do museu que é esse visual aqui. Então é isso pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.